Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos e já vou dar início a mais uma leitura para Capricórnio. Então, vamos lá. Já estou aqui embaralhando... Carta do Ego, vamos complementar. E também uma mensagem do oráculo. Gotas de chuva. Ok. Há uma briga de ego aqui. Porque você se doou para alguém para valer e o que recebeu foi conflito. Talvez você colocou os sentimentos à frente de tudo e viu que não era bem esse caminho que te faria bem. Olha aqui o coração espetado por espadas. Você foi indo e se feriu. E aí a situação que se seguia parou. De modo que você se fechasse em algum trauma, momento, situação do ego. Porque é o ego que te cutuca, que faz você enxergar pequeno com base na sociedade ou em um sistema limitante. E estando assim, você não vê o fluxo de prosperidade infinita que circula o tempo todo na sua vida. Tipo, novas oportunidades, ajuda... O se abrir para receber as infinitas possibilidades de se levantar. Inclusive, pode estar acontecendo alguma situação muito lenta. Onde você sinta que a conta não fecha. Podendo estar até recebendo pouco. Com essa sensação de escassez. E... Para algumas pessoas, há um medo aqui de se entregar na vida por algum tipo de medo escondido em você. Te fazendo paralisar o fluxo natural da vida, que é o dividir no equilíbrio do compartilhar. Eu não sei se você tem essa percepção, porque o ego está aqui se sobrepondo, como se tampasse a realidade para não querer se arriscar na chuva. Mas nem todas as situações são iguais, tudo é sempre novo e diferente. E mesmo que ao caminhar você encontre muitas gotas de chuva, dê uma chance a elas. Não se esconda em rótulos. Você é livre. Então, faça essa análise de se questionar do porquê você fala não para algumas situações do porquê você fala sim para outras, o que tem por trás. Mais um exemplo. Você nega relacionamentos agora. Mas por que você está negando relacionamentos agora? Por que você está esperando o momento perfeito, o momento ideal ou... Será que é porque tem algo por trás? Algo do passado? Algo mais profundo que o inconsciente reproduz agora? Fica aqui essa análise, tá bom? Gratidão.